Olá, meu nome é Dayana Stelmack, sou assistente social. Hoje coordeno o serviço social do Hospital Regional do Litoral, juntamente de outros programas, além do voluntariado, encontro com interlocutora do SARI, enfim. Desenvolvo algumas atividades e tive a oportunidade de realizar o curso Magos, Mago da Oratória, com Giovanni de Souza. Esse curso ele mudou a minha vida e me trouxe novos horizontes fez com que eu entendesse, na verdade, é, o sentido da vida, é, me aproximasse a Deus cada vez mais e facilitasse a minha oratória. Né? Hoje eu consigo falar de forma é, mais tranquila, consigo entender que eu sou responsável em organizar meus pensamentos e meus sentimentos. Enfim, para mim fez muita diferença mesmo. Uma das grandes diferenças também fez com que eu conseguisse aproveitar algo que para mim já é super importante, que é com relação a contemplar o belo. Eu gosto muito de natureza, hoje faço né, rapel, roupa, trilhas, é, e isso fortaleceu cada vez mais a minha ligação com Deus e meu amor pela natureza, quando eu percebo o quanto é importante a gente contemplar o belo, que é aquilo que Deus nos oferece todos os dias através da criação dele, tá bom? Super indico o curso, é, fica aí meu recado e venha ser um mago da oratória também e mudar a tua vida e a tua realidade.